Se liga que eu vou te mostrar neste exato momento um padrão de ambas marcam que acerta muito para que você consiga lucrar mais no futebol virtual através da Best 3000. Opa, Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, que é o melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com a esportivas através do nosso curso, através do nosso grupo. Inclusive, deixa eu te mostrar rapidamente isso daqui, que eu tenho que te mostrar isso daqui, meus amigos. O nosso grupo alcançou hoje um recorde de 48 Greens seguidos. Olha isso daqui, ó. 48 Greens seguidos do no nosso grupo VIP. Nós já temos 2.323 pessoas aqui dentro. Olha isso, você tem noção? 48 Greens seguidos e hoje ainda são... Deixa eu ver as horas aqui. Oh, ainda são... Meio dia e 35 já tivemos mais de 89 greens no dia e 48 greens seguidos. Então, enfim, não vou explicar muito sobre o meu treinamento, sobre o grupo VIP aqui não. Vou deixar o link aqui na descrição se você quer saber mais, porque agora eu quero te mostrar isso daqui. Ó, Deixa eu voltar lá para a tela, peraí, vamos lá. Pronto, quero te mostrar um padrão para você lucrar mais através da Bege 3.5 na opção de ambas marcam. Beleza? Bom, olha só para você ver. É, preste muita atenção no que eu vou te mostrar agora, porque se você pegar essa ideia aqui, você consegue pegar algumas entradas durante o dia por sua própria conta e conseguir lucrar. Legal. Só que o primeiro ponto importante de se atentar é que você precisa ter acesso a um site de análise, tá? Que é esses sites que fornecem os dados 24 horas por dia das apostas, é, das apostas, não das entradas, dos resultados dos jogos que acontecem durante o dia a dia. Então vou deixar o link. Do site que eu utilizo, que é o nosso site do Tropa Milionário, aqui na descrição pra você. Eu vou deixar um link aqui na descrição de 49,90, que é a mensalidade, por 29,90. Tá aqui abaixo, tá? Porque aí você consegue ter os dados de todas as Copas, todos os campeonatos em tempo real sendo atualizados, ó. Tá vendo? Então é o seguinte, vamos lá. Qual que é o padrão pra você primeiramente identificar aqui, ó. Você vai entrar nos campeonatos, você vai vir aqui, ó, em horários, ok? Vai clicar nos campeonatos aqui, ó. Tá? Você clicou aqui, vai pros jogos da Copa do Mundo, você clica aqui, vai pra... A primeira chip, eu vou te mostrar na primeira chip porque nós identificamos um padrão aqui já. Qual que é o padrão? Só para você entender, ok? O padrão é baseado em 1 a 0 isolado no meio de dois ambas marcam. Como assim, Júnior? Vamos lá para você entender. Olha só, você vai localizar resultados de 1 a 0 que estão entre dois ambas marcam. Tá vendo aqui? Olha, tem um ambas marcam aqui. O jogo ficou 2 a 1, aí nós temos 1 a 0 aqui e aqui 2 a 1, ok? Aqui também, se a gente for analisar, ó. 3 a 1 aqui no, na ponta, 1 a 0 aqui e 3 a 1 aqui nessa outra ponta. O que, que você vai identificar? Você vai identificar se na linha de cima em que ocorreu isso, se deu green nos três jogos acima. Se deu pelo menos um green nos três jogos acima. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha só. Aqui, ó, 3 a 1 aqui, 1 a 0 aqui e 1 a 1. Correto? E aí, você vai analisar no quadrado ao total aqui. Você vai analisar se na linha de cima saiu green. Então, aqui, ó, nessa linha... Saiu 3x1, a 1x0 a e 1x1, correto? Na linha de cima, olha só, nos três jogos de cima, saíram dois ambas marcam. Aqui ao lado, olha só, 2x1, um, né? Um ambas marcam, 1x0 um no meio e 3x1 um aqui, ó. Na linha de cima, saiu, ambas marcam é, aqui no segundo jogo. Olha esse outro aqui, ó. 3x1, 1x0 a um, um a e 3x1. Um. Na linha de cima, no primeiro jogo, saiu 1x0. Um logo em seguida, 1x1 um um e 1x1. Um um. Saiu dois ambas marcam aqui. Então, a gente tá identificando o quê? Ó, olha só, 4x1 um aqui... 1 um a 0 aqui e 1 um a 1 um aqui. Aqui saiu novamente ambas marcam em cima. Então você vai pegar uma entrada em cima com três jogos. Você vai dividir seu stake aí para três jogos, OK? É, e aí, mas eu, o que eu olho primeiramente, né? Se tá rolando se esse padrão tá obedecendo. Tem que estar tá obedecendo pelo menos 90% aqui mais um olha. Que ó, 1 um a 1, um, 1 um a 0, 4 a 1 um, e bateu em cima novamente, né? Pode acontecer de um ou outro que ó, aqui não bateu, ó. Ó, 2x2 aqui, 1x0, um 1x1 um um aqui e aqui não bateu Mas aconteceu uma única vez nas últimas 24 horas Então tem grandes chances, por exemplo, aqui, ó Tá rolando esse jogo do minuto 9 agora, em tempo real, ó É bem provável que aqui, ó, saia um, um ambas marca, um aqui E logo em seguida, aqui também saia um ambas marca O que eu vou fazer? Eu vou entrar na minha conta da Best 365 aqui agora Pra gente poder acompanhar se vai fazer sentido isso para você ou não. Mas como eu falei, não é 100% sempre de acertos. É, geralmente dá uma média de 90%. Então, como a gente pode ver ali, é, aconteceu uma, apenas um red nas últimas 24 horas naquele padrão. Então a gente vai acompanhar agora. Ó, a gente é, Vamos pegar aqui, ó, o jogo do minuto 9 ficou 1 a 0, tá vendo? Agora nós vamos para o jogo do minuto 12, e aqui no padrão é esse jogo aqui. Ó. Ah lá, vai acontecer agora. Então, para bater o green aqui, teria que sair aqui, tá? Só que, é, vamos ver se vai bater Só que aí nós temos um outro em seguida Então é bem provável que saia aqui Se por um acaso não sair nesse terceiro jogo Seria a, o segundo padrão não obedecido no dia, nas últimas 24 horas ok? Então vale você é, analisar muito isso Geralmente quando eu vou fazer isso Eu gosto de pegar os padrões que bateram 100% nas últimas 24 horas Então, para você tomar noção Vamos pesquisar enquanto a gente aguarda o resultado do jogo ali Vamos analisar aqui, por exemplo, na Copa do Mundo ó. Vamos ver aqui na Copa do Mundo, não tem nenhuma linha pra pegar agora Então a Copa do Mundo não tá legal Por isso que é legal você ter acesso a esses sites, ok? Olha aqui para você ver que legal, olha Eurocup, ó, já bateu, tá vendo aqui, ó 1x0 no meio de dois ambas marcam aqui Já bateu no segundo jogo Tá vendo? Vamos marcar Aí quando você clica em cima do placar, ele seleciona todos os outros placares que aconteceu durante o dia Olha aqui, ó, isolado novamente, ó 1x1, a 1x0 a e 3x1 Em cima bateu novamente Olha aqui, ó, mais um, ó Bateu aqui, 3 a 1, 1 a 0 e 2 a 2, né? Ambas marcam aqui nas pontas, em cima bateu novamente. Aqui, olha, se você pegar, ó, deu de novo, ó. É 2 a 1, 1 a 0 e 2 a 2, em cima bateu tudo, tá vendo? Então é um padrão que respeita muito. Como eu falei, pode acontecer de uma vez ou outra não respeitar, mas geralmente respeita muito. O que vale se atentar é que na BEST 365 é, os padrões mudam com o tempo, né? Então eles vai, vão, irão respeitar por um bom tempo, é, só que uma hora ou outra, às vezes a BET pode bagunçar o padrão, mas depois volta novamente. Neste momento, ó, já está 1 zero. Se sair o gol desse, desse time de branco agora, vai bater o padrão. Vamos acompanhar para você ver. Está no jogo do minuto 12 na Premier League. A gente precisa, tecnicamente falando de um gol do time de branco aqui para esse padrão bater, como estou mostrando para vocês. E se bater esse padrão, a gente, por exemplo, vai confirmar mais uma vez aqui que está dando certo. Tá? Então, como eu falei. É, você tem que analisar, entra lá no site de análise, eu, eu tô deixando o link aqui na descrição se você quiser. Você vai analisar os jogos nas últimas 24 horas, vai ver se está obedecendo aquele padrão para você entrar ou não. Se você viu que, tá, que durante as 24 horas deu 3, 4 é, padrões que não bateram, aí não tá legal de atuar naquele momento, aquele padrão, tá bom? Agora vamos ver se que... saiu o gol, ó. Olha ah, lá, saiu. Saiu o gol do time de branco, 1 a 1 Ou seja, bateu a entrada aqui, ó. No minuto, vamos lá na primeira chip aqui, ó. Você clica aqui. Ontem foi pra Premier Chip, ó Bateu então no jogo do minuto 12 E basicamente bateu duas vezes, né? Porque o padrão também sairia aqui, ó Ou seja, então saiu no primeiro jogo Desse padrãozinho que deu aqui E só no terceiro jogo desse outro aqui, né? Então basicamente bateu nas duas vezes E aí, ó, por exemplo, nós temos um outro aqui, ó Outra oportunidade aqui na frente, no minuto 33 36 e 39, tá vendo? Ó, tem um 2 a 1 aqui, um a 0 no meio e 4 a 3 aqui, ó. Então tem uma chance de sair também por aqui esse padrão, tá vendo? Então, você analisando isso, você já consegue fazer uma graninha legal, mas como eu falei, não é 100% de acerto, você consegue pegar uma grana legal, você consegue pegar um resultado legal, mas analisa bem como estão os resultados nas justiça de horas, analisa bem como tem sido tudo pra você tomar essa decisão. Beleza? Ah, Júnior, e no seu grupo VIP é assim? Não, no nosso grupo VIP, o nosso robô ele tem um filtro maior de alguns outros padrões Por isso que tem essa taxa de acesso, como eu sei, para você vir de 48 greens seguidos já, né? Ó. Então não é só um padrão que o nosso robô analisa, tá? Ele analisa vários outros pontos baseados também no algoritmo que a DET365 entrega pra gente Por isso que a gente hoje tem mais de 95 greens no dia, tá? São mais de 95 greens no dia e apenas 4 reais para você tomar noção isso aí já dentro do nosso grupo VIP, beleza? E o link vai estar aqui na descrição se você quiser saber Mas é isso daí Se você quiser seguir esse padrão, analisar isso daí Vou deixar o link do site de análise aqui para você Entra lá se você quiser Analisa se deu certo para você, coloca aqui nos comentários Mas faça do jeitinho que eu te mostrei Que agora, obedece Vê se está obedecendo os padrões durante o dia Vê se tá dando tudo certinho para você ver que você consegue uns bons resultados com isso. Para depois, ó, a moral, vem para o nosso time da Tropa Milionária, que está crescendo cada vez mais e obtendo cada vez mais resultados. Tamo junto e valeu!